Hoje não teve jeito, a bolsa brasileira não conseguiu se descolar de Wall Street. Que fechou a última sexta-feira de setembro em queda Graças, mais uma vez, à novela da guerra comercial entre americanos e chineses Onde a Casa Branca estaria considerando limitar os investimentos dos Estados Unidos na China E também a mais um capítulo no processo de impeachment do presidente norte-americano Com direito agora a tentativa de ocultação da conversa que está gerando todo esse celeuma No plano local, tivemos a surpreendente declaração do ex-procurador-geral da república, Rodrigo enganou. Oh. <laughs> que acredite se quiser confessou que tinha intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes em uma sessão do STF Pois é, como bem disse o presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia, que investidor estrangeiro vai querer investir num país desses A boa notícia é que apesar da queda do Ibovespa de hoje, que diga-se de passagem foi bem pequena não foi o suficiente para reverter os ganhos da semana, que encerrou em alta de 0,25% caminha para o seu quinto mês de alta nos últimos seis. Já no dólar comercial tivemos uma pequena trégua, onde ele voltou a ser negociado na casa dos R$ reais e centavos. É quem diria que estaríamos comemorando a queda do dólar a esse patamar né? Bom, para a próxima semana é bom ficar de olho no início da votação do primeiro turno da reforma da previdência no senado, que depois de vários adiamentos deverá ocorrer na próxima terça-feira. Ou não, né? Vai saber. Na segunda-feira, o Banco Central divulgará o resultado primário do setor público de agosto. Ou seja, vamos saber se o governo está conseguindo economizar ou não. Lá fora teremos a divulgação do PIB do Reino Unido e da taxa de desemprego na zona do Euro para o mês de agosto, o que será um bom termômetro para sabermos a que pé anda a temida recessão global. Além de tudo isso, obviamente, é bom ficar de olho nos desdobramentos da guerra comercial entre Estados Unidos e China e no impeachment de Trump. Então, fiquem ligados!